Tchau, beleza Imaginaria mais um vídeo pra vocês, galera é O seguinte, olha, a situação da PEN Não tava boa na CRL West 2020, precisava Ganhar de qualquer forma da Tim Queso, atual campeão Da No Tilt de times que Disputaram a CRL também, então Imagina o nível, jogar contra os atuais Campeões da No Tilt com um nível Absurdo e precisando da vitória De qualquer forma, foi assim que Entrou a PEN a partida Da CRL e olha, um destaque Absurdo, depois de perder um 2 V2 acabou caindo no colo do Surge O 1 um contra um e ele deu show. Ele levou a Tinqueço, destruiu 3 vezes o Ruben, ainda levou o Kutiku e garantiu a vitória da PEN na CRL, mantendo viva a esperança da PEN pro último jogo. Então, galera, dá uma olhada o que aconteceu nessa pequena destruição que o Surge fez com a Tinqueço. Manos, e já manda aí, hashtag Golpen, hashtag eu acredito. Pen não é modinha, pen é tradição Na classificação Então é isso, bora pro vídeo Ih, mano, só segura, porque é só pedrada! Olha a pedra! A galera tá ligeira, então bora confirmar. E tem Ruben escalado pelo time da Tinquesso. E tá tudo nas mãos do Surgical Goblin, decão. É, não Surgical, <risos> Surgical, <risos> Surgical Goblin não é o Surgical Sabe por que eu cometi esse erro? Porque eu achei estranho. Olha essa imagem que tá aparecendo, tem uma coroa na mão do, do Ruben. Eu não entendi aquela coroa. Isso. Eu fiquei eu ia olhando isso. e falei. Por que será que ele. É, exatamente. <risos> Foi por isso que... que eu acabei errando, porque eu, eu comecei sangue que eu olhei pra ali e falei automático. Que loucura, que, que é loucura ali? Essa é a foto de sempre do Ruben, né? Essa coroa sempre é. teve aí ou apareceu agora? <risos> eu acho que apareceu agora, viu, Decal? Alguém mais percebeu isso? Alguém percebeu isso também? Meu Deus do céu. Bom, vamos lá, vamos confirmar aí que vai dar bom pro time da PEN. O sangue que é o TS foi escolhido pra representar eles, Decal. Já temos então o Ruben. Vindo ali com o bebê Dragão, o cemitério já tá na arena e pode dar um dano considerável, hein? Exatamente, hein? Vamos ver como vai ser, ó. Já vai ali encaixando o seu dano. Dá um pouquinho de dano, tirou uns 400 ali Decão. Já tá valendo. Vamos ver essa resposta do Rubens se tem mais defesa do Sérgio KTS ou vai ficar nisso. Já tem ali o bebê Dragão sendo finalizado, o Barbarão já vai ficando por ali também. Ó. Olha, Brunão, não tomou quase Encaixou nada. Encaixou melhor, nada. hein? Encaixou melhor. Tomou menos de 100 de vida ali. Meu amigo, que doideira, hein? E, Brunão, o um comentário do Red lá no, no chat... Ah. O Guzo participou da Libertadores. Por que vocês não jogam uma partida do Mundial? Olha, eu acho que... Eu, eu já tô aposentado, Brunão. Essa é a minha desculpa. Olha, Decão, o contra-ataque ali da PEN do outro lado. Você acha que o TS vai vir ofensivo? Vai pra tudo ali, hein? Vai pra cima com tudo. Já tem ali brigão contra brigão. Tem ajuda da Ruiva também trouxe pra cima na torre do rei, mas o Ruben não vai ativa dano. e toma uma rodada na torre da esquerda ainda. Exatamente. Foi bem agora o surge que o TS. Ele arriscou, deixou bater um pouco lá do lado direito, mas o risco foi bem calculado. Ele botou ali uma vantagem de 600 nas torres, por enquanto. 1.500 naquela torre do lado esquerdo. Já temos então o Mago de Gelo avançando ali na torre da direita, o Príncipe da treva sendo colocado, o Valkyrie na frente. Será que vem cemitério? Já tá na torre. Já tá na torre, já tá focado no, na Valkyrie, o dano vai chegar. Vamos ver como vai ser. Do outro lado ele tem que defender. Agora é deixar ali Bater, tentar defender ali na, daquele lado. Já conseguiu, Decão? Já mandou ali pra acabar com aquele magutelo, o Mega Servo, o Bebê Dragão, já vem na resposta. A jaula sendo colocada lá na frente, a distração com os esqueletinhos. Exatamente, funcionou. Deixou a jaula ali pra momento mais propício, né, De defesa, se preciso. E já vem de novo mais um ataque com o cemitério, hein? Já rolou ali um barril de bárbaro. O dano sendo aplicado, por enquanto, consegue uma boa vantagem, Decão. Muito na vantagem da partida aí. O Surge com TS fica até difícil imaginar como o Ronald vai virar daí, Brunão. Porque 2 mil de vida contra 700. É só rodar veneno se quiser. Exatamente. E a galera tá comentando no chat ali. Eu tô vendo eles falarem que o Ruben tá nervoso. Tão gostando de ver que o Ruben tá nervoso. É isso, Decão. Tem que conseguir manter essa vantagem até psicológica, né? Tá louco! É o... É... O Sérgio testa tá com bastante resposta ali para o cemitério Por isso que ele tem essa liberdade de mandar o veneno ofensivo mais alguns dois ali já dá pra levar a torre com a ajuda da Bola de Neve Exatamente, já dá pra começar a pensar em tentar fechar o jogo quanto antes Aparece a Valkyrie ali, não pega no Mago de Gelo E agora vai tentar fazer aí o combo dele, o, o Ruben Já vai chegando o Bebe dragão ali perigosamente perto A Jaula conseguiu realizar a extração Já sai por ali também o Goblin Brigão E a Sarqueira já na resposta Defendeu bem demais, vamos ver se consegue ir. Não tomar muito dano Não precisa nem, tipo Evitar todos os danos Mas tomando pouco dano A vantagem vai vir depois Porque ele tem veneno também, né, Decão? Na verdade, Brudão O desempate tá totalmente a favor do Sérgio T.S Esse veneno aí pode ser utilizado na defesa E ter uma garantia de vitória Ele tá querendo levar a coroa antes do desempate Exatamente, as arqueiras ali são muito boas, né, pra defender o cemitério. Ele só não pode perder ela rápido, né? Então, ele defendendo o quanto antes, olha o que acontece: acabou o cemitério, tomou muito pouco dano. Tá tudo ok pro Sanji que o TS vencer a partida, decão. Já mandou aquela bola de neve, última chance do Ruben mandar o cemitério. Já tem elixir por ali, já chega na torre, só que chegou atrasado o veneno. As arqueirinhas vão defendendo muito bem no começo. Exatamente, é isso, tem que segurar o máximo possível com as arqueiras Tomar pouco dano ali, tomar um pouco de dano, absorver E ir pra tentar fechar o jogo, o que acontece agora, Decão? Né, tem que segurar pra não tomar dano lá pra poder dar tempo e derrubar E é GG, Decão! Né, oh Ô, vou confessar que meu coração foi pra ganhar eu finalzinho de, de partida ah. aí Tava tendo muito velho na torre, bola de neve, o Surgical Tem três bebês dragão em cima da sua torre, cara Não devia defender um pouquinho, Não <risos> Meu Deus do céu, olha meus amigos, deu medo no final, hein? Deu medo no final, complicou ali no final, mas realmente a vantagem toda do, do Surgical Test desde o início do jogo, né? Andou bem demais. O Surgical teve controle total dessa partida com versões diferentes do deck do de cemitério, né, Bruno? Exatamente. Tinha Mago de, Gelo de um lado, arqueirinhas do outro. Acho que a arqueira. Um foi a carta-chave ali pro Surgicotest levar. Foi, foi, foi bom ali as arqueiras atrás. Ela demorava até cair pro veneno, né? Então, nessa demora ela conseguia segurar muito do cemitério. E aí quando caía ela, ele soltava ainda os esqueletinhos, que acabavam caindo sim, mas dava pra dar uma desistraída até que conseguisse segurar ali. E aí absorvia o dano final, né? Mas do outro lado, o, o Rubem não conseguia segurar tão bem, né? Ele tinha que gastar mais cartas e mais elixir, né? E olha, o olha como o time da Team da... Da Kesso tá mal, né? A Team Kesso até agora conseguiu seis coroas só na competição toda. A... a Pen conseguiu 14. Então olha o nível, né? Diferença, hein? É, Nossa é, diferença, é, diferença, é diferença, é diferença. Vamos lá, vamos ver ali li... como vai ser agora, hein? A partida com o Sérgio OTS mandando aquele famoso novo log bait ali de double barril, né, Brunão? Enquanto que o Ruben, um caçador, mago elétrico... Acho que eu vou esperar um pouco mais pra arriscar que daqui é, hein? Exatamente, né? Tem algumas possibilidades. Vamos ver o que vai aparecer pra gente poder falar aqui. Já tava em... Opa! Barril ali, tentou bater, bateu um pouquinho só, né? Não, esse barril aí, a gente já vê que o Ruben tá nervoso, cara Ele não esperou o barril de Goblins Exato. mostrar a trajetória antes de mandar Ele errou ali o Goblinzinho da direita e isso mostra que o Ruben tá nervoso Exatamente, vamos ver como vai seguir aqui Tomara que realmente dê aquela tremida na mão Cara, os caras são experientes, mas sempre tem aquela questão, né? De como tá o jogo na hora que ele descobre o deck do adversário Vamos ver se isso daí ajuda aí o Surge CalTS A gente já vê ali o Mega Cavaleiro Tem também o Mago chegando por ali Vai ter dano na torre Olha. da direita. Vamos ver se tem resposta por ali. Esqueletinhos, Boa. hein? Já vai recebendo mais dano. É, encaixou o dano ali com os esqueletinhos. Quase empatou o dano que tomou da direita ali do, do Mago Elétrico. Acabou passando sozinho. Vamos torcer pra que dê bom ali na sequência, hein? Já tem o caçador segurando o barril de esqueletos por ali. Defendeu muito bem agora o Ruben. Mas, por incrível que pareça, não, o Ruben tá na vantagem. Ele tomou muito dano ali, o Sergio acontece na torre da direita por conta do Mago Elétrico. Bateu livre. Sim, sim, bateu livre ali, hein? Acabou atravessando, passando sozinho e dando aquele dano sozinho. Que loucura, hein, galera? Mais de 4 mil pessoas na live. Muito obrigado a todo mundo que tá chegando na live aí, valeu. Vai deixando seu like e se inscreve aqui no canal. Agora acertou ali, Decão. Acertou com perfeição ali, não deu nem tempo dos goblins espalharem. E tem lá, barril de esqueletos destruindo... Ali, um pouco de vida na torre da esquerda. Foi só o dano de explosão. Entrou na hora certa também o Mago Elétrico. Exatamente. Já vem ali agora o Mecavaleiro Tentando chamar atenção ali com o Cavaleiro. Tomou foguetada naquele príncipe, Decão. Já levou bastante dano na torre também. Vamos ver o tronco passando por baixo. O príncipe já foi, Brunão. Morreu Passou a praticamente frente, só com vida de magia. Exatamente. Passou a frente agora. Tem ali a domadora, o príncipe de avanços rápidos. Colocou duas torres de bomba. Vai tomando dano e lá vem mais um barril, Decão. Já tem o Barril chegando ali na torre da esquerda, finalizado com um hit somente daquele Meca-Cavaleiro, hein? Bora que bora, torcer pra que a Pen consiga encaixar a vitória agora, hein? Já tem ali a torre bomba sendo colocada, os esqueletinhos ali impedem a investida daquele Príncipe, o Goblin com o Dardo batendo lá de trás, tem que tomar cuidado com esse Alfanso, tomou do Príncipe. Tomou ali, vamos ver como vai ser, consegue ficar na vantagem ainda o surge OTS, veio o Barril agora, vai tentar derrubar os dois de uma vez só, conseguiu ali, um dano ali por enquanto. Ih! Meu Deus do céu, tem que travar isso daí. Complicou, Nossa conseguiu. tem agora o cavaleiro na hora certa por ali. O Mecha Cavaleiro vai ser alvejado pelas oh, duas torres. E agora? Será que tem como parece a domadora? Parece a domadora consegue ali, tomou um dano do Bárbaro. Aquele Bárbaro bate, bate bastante, né? É muito dano ali quando ele dá, hein? A é, gente já vê o próximo Mecha Cavaleiro entrando na arena. A vantagem tá muito boa de Elixir pro Rubem. Vamos ver se ele consegue defender bem isso daí. E não entrou nenhum dano agora, hein, Bruno Não entrou. Esse não entrou nada e agora vai tomar, vai passar, né? O Rubem vai passar um pouco à frente. Vamos ver se ele consegue ainda se manter na vantagem. O Surge que tenho, A domadora pulou o tronco. Não quis saber do tronco, não. Pulou por cima dele. Vem ali o Mecha Valeiro defendendo com perfeição novamente, Bruno Os esqueletinhos tá atrás não permitiram dano nenhum. Tá, tomando, tá, tá dando um trabalho ali agora. Tomando sufoco o Surge que tenho, Porque ele tá jogando bem. Tá mandando muito ali o, o Rubem na defesa. Vamos ver se encaixa de novo. Vai ter que dar uma atrasada é nesse a barril, hein de vida cheia, será que tem tronco ali? Segurou Defendeu. as duas investidas hein, mandou bem Vai ter que dar uma modificada nesse barril aí, agora conseguiu dano E encaixou, pode vir foguetão, decão né, Foguete na foguetão. torre! Será que Preva! leva? GG! 420 de vida, não segurava aquele Chupa. foguetão não Ai, não que delícia! <risos> bora que bora, é agora galera, é melhor de uma, então um dos dois saindo no final do jogo. Será que o Surge KTS vai ganhar a terceira vez do Ruben? Ou será que o Ruben vai ter a revanche na hora que mais precisava sobre o Surge KTS? Vamos lá, tudo vai ser resolvido a partir de agora a sobrevivência dos dois times aqui na competição. Quem ganhar Vai ter chance de classificar um pouco melhor E quem perder vai ficar bem complicado e Pra não dizer que vai, vai meio que dar Deus aí pra competição Vamos ver Já temos então a partida começando aí Ninguém quer arriscar mandar a primeira carta, Brunão Perigoso daí, hein Já vai se tornando um pouco mais de sorte Se os jogadores começarem no ele 2 Ó, o Rafael tá falando ali Que se dane meu fantasy Gol, bem, gol, Sérgio <risos> Muito bem, mandou bem <risos> É isso aí, bora que bora. Vamos lá, por enquanto então... nada, dois minutos e nada, Decão. Vamos ver ali, o Ruben permanece sem mandar nada, assim como o Sergio GTS. Ninguém quer mandar nenhum esqueletinho, Bruno. Tá maluco? Nada. Agora é aquilo, né? Porque a gente vai ficar... É, tudo se resumiu esse jogo. E vai ser decidido em um minuto final ali vai começar a loucura. Meu Deus. Será que são dois decks pesados? Meu amigo. É possível que, que seja, Bruno. É possível que seja. Ou quem sabe, seja leve mesmo, mas a partida tá valendo tanto pros dois. Dois lados que ninguém quer mandar nada. A galera tá falando que tá tentando adivinhar, falando que o Surgeon vem de Spark. Será? Vamos ver, vamos ver. Já tem ali a torcida só nos emotes. Emotezinho ali da CRL. Não, vou mandar aqui também. O pessoal tá mandando vou mandar emotes, também. Vou mandar aqui da Peca Vou mandar aqui o narrador. Narrador ali, que beleza. Perfeito. então, narrador vindo aqui. Ali. ali no chat, que nervoso. Agora sim, rapaziada, cinco segundos. Bora ver que deck são esse. Bora ver que deck é esse, vamos ver quem vai levar melhor Já tem elixir vezes 2, Spark do Surge QTS O Ruben já talvez esteja aí com deck de cemitério Não, Gigante Real vem na frente ali, Mini Minipeca pra defesa O Gigante não passa não, Brunão, e a Spark tá passando livre ali Exatamente, vamos ver como vai ser ali, tem que defender aquele lado Já defendeu, tem Gigante, a Spark passando, o Gigante passando Pode dar bom pro, pro Brasil, hein? Vamos que vamos, Surge Olha a pressão sendo feita, double Mago Elétrico ali atrás. O Gigantão tá com bastante muito Então o Mega Servo já vai dando conta daquele Mago, Le... uh, Mago... Aquele Mago de Gelo Bateu! Bateu o Spark e vai chegando na Peca! É agora! Vai que vai, Surgical! É a hora! GG! Que isso! Temos o Bebê Dragão defendendo aquela torre do Rei, mas não dá mais tempo! Gigante Real não teve chance contra o Surgico TS E o Surgico TS vassourou o Ruben! Vassourou o Ruben! Chupa! Vassourou o que beleza <risos> da cara. Mandou bem demais ali é Guardou isso. pro finalzinho Da partida do Sancho com TS Passou do Ruben, agora só tem o Coutico pra defender a Tinkesso É isso, rapaziada É isso, ó oh, o pessoal falou um O é um deus do beatdown, meu amigo Que beleza, que beleza É, meus amigos, tá tudo na mão Do Sancho com o TS, ele já eliminou o Ruben Três vezes hoje que beleza, Decão. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Já temos aí a partida na tela. Tá lá, Sanji com TS versus Cuticu. Sou bonito. É o último jogo. É lindo. E aí, agora é a hora de ver o que vai rolar. Sanji que é eu com aquele deck, Decão, que ele ganhou do Rumo em duas vezes. Acho que ele ganhou uma com esse deck de double barril, né? A gente viu o Renan Kava utilizando esse deck aí também contra... Acho acredito que tenha sido o JP ou o. Coco o Coco usou também. O Coco usou também. Ah, ah foi o foi Acho o que foi o, God, Coco, é verdade. foi o Coco, foi o Coco. Foi o Coco que não conseguiu. O Surge fechou o jogo, se não me engano. Com esse deck contra o Ruben no 1v1 E aí na sequência o Coca já veio com o mesmo deck Vamos ver se encaixa de novo É gigante, será que dá bom isso daí? Vamos ver, tem, tem zap, né? Que isso, belíssimo espírito Curador ali do Kutiku Defendeu tudo sozinho Vamos tentar ver se isso daí encaixa, hein? Já vem gigante Já tem a torre bomba colocada, a bola de fogo ali Pra acabar com aquele goblin com dardo do Sergio GTS. TS Mas a defesa já foi feita ali, Bruno. Não, Não passa mais nada já foi, já defendeu, tá na vantagem Surgico TS. vamos Surgico, agora é hora E olha, eu ele usa a bola de fogo, ele vai ter complicação ali, viu decão Olha o dano olha Sabe o assim, chegou de tarde Decau. ali, muito dano chegou na torre Olha a vantagem do que já tem risadinha do Kudiko Já tem ali a risadinha, já deu 1.200 ali o Surgico, hein? Que beleza, olha, tomou dois ali, não era muito bom não Vamos ver o que vai acontecer agora, tem que começar a botar vantagem O perigo aí é do deck de gigante é no dobro de elixir, Bruno A gente vê uma Exatamente. vantagem aí natural é. do Sérgio GTS aqui no começo da partida Mas Exatamente. esse gigante vai chegar na ponte já no dobro de elixir, tem que tomar cuidado Vamos lá, vamos ver se vai funcionar isso daqui, que loucura Vamos ver quem vai ser Spark! Meu amigo foguete em cima de tudo! Já tem ali o barril explodindo Mais dano chegando naquela torre da esquerda O Kutiku não fez uma boa escolha de deck Não fez, tá meio complicado Vai tomar muito dano Decão tá chegando a hora de fechar esse jogo Gigantão ali como uma das últimas tentativas do Kutiku Não, falha até um foguetão no gigante Pega na torre também, não tem problema não É, o problema é que depois vem com o Spark, né? Tem que tomar cuidado Eu também penso com ah. você, seria ótimo <risos> Mas dá medo, dá medo <risos> Olha, consegui Deu ali ah, uma ver. boa defesa, zapzinho na hora, Ih. gigante do outro lado também. Agora complicou um pouco, tem que concentrar na defesa. Tem que derrubar esse gigante logo pra poder focar do outro lado, hein. Já vem ali o servos, passou o servos, decão. Conseguiu botar ali, defendeu, decão. Defendeu, defendeu, tá de vamos pro contra-ataque. Já tem ali o barril de esqueleto chegando, a Opa. mosqueteira distraída, vem a bola Opa. de fogo. Fechou, decão, fechou, decão. É GG. Ah, Fazia, garante. A primeira vitória na CRL, Chupa! CRL West! 2020! Aí sim! Na hora certa, do jeito certo 5 mil pessoas assistindo a vitória da PEN a vitória do Surgical que foi um mito no dia de hoje, decão! É, rapaziada! Estas foram as partidas que o Surgical TS jogou, destruiu! Jogou demais! Mandou muito! E mereceu sim a vitória na CRL para a PEN! Além dele, o Renan Cava também ganhou aí do JP então ajudou a destruir a Queso no rei da mesa. Mas o um destaque não teve como negar. Surgical TS foi o cara. Mas é isso. Manda um abraço pra todo mundo da PEN. É claro, estamos na torcida pela classificação. Final de semana estaremos todos torcendo pela vaga da PEN nos playoffs. Então é isso, galera. Tamo junto. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e mandar a hashtag GoPEN. Falou, um abraço, até mais.